Vem, tá. morre das costas, das costas. Tá. Na porta da base. Acho que eu matei. Boa. Matei. Xã? Sure? Travou. Você morreu perto, da Sentry. Hum. Mais ou menos. Tô voltando aí, pegar a Molotinho. Tô vendo. Uh. Qual foi o nome do cara que você matou? Tô vendo, tô vendo ele, calma. Nem eu, não, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá em mim. tá em mim, ó. da pedra. Poxa, eu vi ele aqui, pô. Tô vendo. Calma. Ah, morri. Tem L96, cuidado. Tá, tá, pedra? É, cuidado, tem L96. O cara da base lá tá de L96. Tô vendo. É seis aqui? Não, não, não. Caralho, que porra é essa? Assim. Não tem que tal, tom, velho. Deve ser tá algum pegar mesmo. meu corpo. Seu corpo? Tá se pegando meu corpo. Aí. Aqui, ah, tem um cara aqui me luteando. Cadê? Eu não tô vendo, porra. Uh -huh. Smoke, smoke, smoke matei Tem um cara bem onde botou a bag pra mim Merda Asmate Tá, calmo Tem um cara lá? É onde eu botei a bag, né? É Tá, tá, já sei onde é ah, me Finalizou Acabou de me finalizar Tá Um arma de prego ah, calma. O cara pegou o Fucet e foi embora. Mas ele tá com arma, velho. Cuidado. Tá armado. Tô aqui. Porra, velho. Morri, morri. Ah, não! Fala claro que eu nasci lá, nasci. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Acho que eu matei. Matei, mano. Matei. É, o um do uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. é, é, é. Pega ele, e guarda tudo. Peguei, as... peguei. Que Nossa, ficou. mano, falei pra você que a, a play da bagzinha ia fazer efeito, pô. Vai, tem cara aqui. Fudeu. Fudeu. Fudeu. Ai, rosca não. Vou matar os dois, mano. Só vem. Os dois tá full. Tem cara aqui, tem cara aqui. Treta, moleque. eu cachorro. Tem um aqui. Ô mano, eu tô solo aqui, velho. Tô tentando, tô tentando. Tô entrando Fudeu. Né? Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu. Ah, me matou atrás da base, mano. Pô, eu tô solozinho aqui, mano. Eu morri com o cara aí, velho. Eu nasci e tava atrás da lei. Agora é 20 é segundos pra nascer aí. Nem sei onde tá a base agora. Morri, acho que foi o centro. Morri. Os caras lá da base lá, ó. Mas já me viu desgraçado. Entrei a matar pelo amor de Deus. O próximo, mais não faz base no, no mato. Não eu também tava vendo aí, ruim né? Fechado. Eu tinha limpado o corpo do carinha aqui, mano. Não é isso, não. não. coisa se mais que você pega, não só esse Mágica aqui, nossa, os caras estão tá de AK aqui agora. Os caras vieram full agora. Ah. <risos> Você tá na onde? Eu tô atrás de tu. Vou pegar meu reflexo menino. Calma. Deixa eu ver o que eu posso fazer aí. Será que eu posso fechar a primeira porta? Fecha, fecha, fecha. Vocês só vão ter paz quando anoitecer aí, mano. Peguei. Peguei. Calma. Abre. Abre. Ah, tomei costa, velho! Ah, do Ruff, do Ruff, do Ruff! Tá no Ruff! Ah, saíram fora! Ah, para! Aí. Então não invadiram a base, né? Já invadiram, já! Pegaram tudo, já Ele deve estar tá vazando! Oh, mas foram tão fáceis pra entrar assim, credo! Eu tô com tudo, eu acho. Não sei se a porta vai fechar. Eu acho mudar mais uma viagem. Não sei se quebrar a TEP se Achei um L, mano. Meteu o louco, vou tentar entrar lá dentro. Você tá com a TT no armário ainda? Vê se ele empara a TT ovo. Peraí, são atrás da base. Só ver se tá build ainda pra você. estão rodeando a base. Eu não consigo chegar perto. Ah, subiram por trás, velho. Tá lá em cima, tão é em cima da base ainda. Aí, tô, tô, construindo, construindo, construindo, tô construindo, assim. tô construindo, tá construindo. Tenta ver onde é a base deles, pô, pra gente dar depois é. de ir lá e recuperar. Tão fechando a base. Te mataram? Me uhum, mataram. Tão fechando a base. Ah, não tem centro aqui Quem fez essa foi o... Eu vou abrir a porta aqui, alguém vem comigo aqui, ó ah, tá indo, tá indo. Você sabe o lugar em cima aí onde fica? Aqui em cima, lá de cima, aí, ó Onde o outro tá, desce, desce, quem tá aqui? O Xan, ah. Xan. Aqui, ó não tô sabendo nem andar desce, base, desce, desce Xan, volta, volta Xan, volta Xan Liga tocha. Lá em cima, lá em cima, aqui, ó. Ah, tá. Entendi, entendeu? Esse buraquinho entendi, aqui, ó. Fica ali em cima, é. naquele buraquinho ali, ó. ó. É. Mira lá na porta. Peraí, que eu vou... Mira. Ali, ó. ali, ó. Ali, ali, ah. ali, ó. Beleza. Mira lá, mira lá. Pode abrir. Sobe em cima do, desse, desse telhadinho meio ali que você consegue ver mais pra baixo. Deixa eu ver. Calma aí, deixa eu ir. Calma aí. Vai, vai, vai. Calma a minha parede então, aí. só Sobe na minha parede aí que claro. você consegue ver. Pera aí, eu vou. Fica na esquerda. Eu tenho que upar vou... aqui. Calma aí que eu tenho que upar. Eu aqui. Calma aí é que eu você tenho que upar não vai aqui. Me ver eu, vou... eu vou estar no escuro, hum. Eu tenho 16 balas na... no pente aqui, viu? Hum. Oxi. Ah, não dá pra upar. Por quê, pô? Deve ter pegado o TT Não, acabou a madeira. Tem metal, madeira, alguma coisa? Eu não tenho. Nossa, eu não tenho lanterna, mano. Vou ah, pegar pra você, calma aí. Pode ser metal? Pode ser, pode ser. metal mesmo. Peguei, peguei. Eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir. Vai, vai, vai. Deixa ele pular aí, deixa ele pular, velho. Se ele pular, ele vai tomar. Tem uma, tem uma trap aí. Apaga, apaga, apaga, apaga, apaga. Tô aqui fora, tô aqui fora. Oi, caralho, eles estão de lanterna lá de Tô vendo, tô vendo um, tô vendo um. Matei um, matei um. Boa. Vai descer pra ajudar, né? Pode descer, pode descer. Vai, vai, vai, vai. vai. Cuidado que foi? ele tá na... Já vai pra esquerda. Vira full esquerda, velho. Não vai pra base, não. Esquerda? É. Fui esquerda. Você esquerda, aqui é esquerda. É, é, é, é. Esquerda! Esquerda! É. Morreu por que esse cara, velho? Esconde, esconde, esconde, tá tudo no roof, tá tudo no roof. Ai, quem Eu tô sem vida Tô morrendo Eu tô sem vida Deu um cheiro nele lá Não, deixa, deixa, tem que ir Tô vendo um vindo aqui Tô vendo um vindo aqui Tô sem bala, nada Calma, calma, calma, calma Calma, calma, calma Tô vendo um ali. Sou eu que tô andando. Vagabundo, ele vai subir, velho. Tem um embaixo? Tem um embaixo? Eu não tô vendo, mano. Eu corri pra dentro da base que eu ia morrer. Tô morrendo ainda de sangramento. Aí, <risos> é, eu morri. Já nasce, já nasce, nasce que eu tô segurando. Calma fora. fora Pegar bala, cadê as balas? conseguiu matar o outro? Matei um, matei um. Não, onde você matou um? Tá do lado da fornalha. Ah, não sei, uns três. É eu três, quero, é três. Eu quero ver se eu consigo subir aqui, velho. Se eu conseguir subir aqui, era GG, velho. Vem por trás, como subir Tem escada aqui, tem escada aqui Pera aí Nossa, fala, pera aí, pera aí O cara não foi Eu tô aqui na, refi na refinaria, velho Dei dois tiros no cara, o cara não morreu, velho. Calma. Opa! Abriram aqui, abriram aqui. Feio, feio, feio, eu, eu entrei pro bunker. Entrou? Conseguiu entrar lá dentro? Calma. Fechou? Fechou tudo? Calma. Vai, vai full, vai full que eles estão em cima. Não tem como, não tem como ele tá marcando a porta. Ele desceu rápido Nossa, eu podia ter ido, velho. Ah, desceu... Não a tem como fechar aí. a porta de garagem? Nada aí? Não. Ó, subiram, botaram a escada. Tô vendo passar aqui em cima. Tem tamanho é assim. É. Vai dar bosta agora, hein? Tem, tem um fora embaixo que pegou meu rifle em semi. Tem? Ele tá eu na frente? Alto. Ele tá onde? Eu não consegui ver direito. Tá, peraí. Quem é aqui... esse que entrou na cal aí? Eu tô aqui na refinaria, velho. Tem uma na calva aí, não sei quem é. Não tô aqui na refinaria, calma aí. Opa, tomou da trap. Tomou da trap lá. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Matei. Boa, porra. Tem uma. Daqui. Mano, vocês têm que ficar aqui, porra. Eu não consigo, eu tô solo aqui, mano. Ó, desceu, desceu. Aí tu, tô... caralho, avisa. Aí, aí, aí, aí, na frente, tem mais, arma, mano. Tem arma, tem Aí, aí, aí. Ó, tem cara vindo, tem cara vindo. Já pega, já pega, pega, Zeus. Não, não, não. Aí na frente, aí na frente. Não tô vendo. Aí, aí, aí, aí. Pega, corre, corre, corre. Ah, morri. Não tem como. Embaixo, embaixo? Fodeu. Tô preso. Tô preso. Mal, tô preso. O jogo tá atrafando muito. Ó. Não consigo fazer muita coisa. Gente. Eu preciso dos seis agora, velho. Tem na porta. Tem um marcando a porta. Matei, matei. Boa, boa. Nossa, Fuda eu tô na parte. merda. Eu tô... matei, matei, matei. Acho que tem outro. Levantar, eu tô ligado. Eu tô fudido, velho. Tem um no Rhoof, uma porra, velho. O Alfa fechou a porta ali que eu não consigo sair, mano. Ai, travei. No -no é de garagem eu não tenho acesso à tranca. Ah, entendi. Calma Pode... ah, ah, aí. É sete... Tem, tem. É 7412, é tá é um, pô. Só, só botar aí. É... 7412. Um, 60 segundos pra não ser. Nossa, eu tô com vinte, Eita, mais 29 como... de vida, velho. Alfa, alfa. Hã? Ele tá marcando o corpo da onde eu morri. Bateu o peladinho. Boa. Só segura. Segura. Hum, eu, eu sei, eu sei que tem um. Tem um no roof só, né? Pode abrir, pode abrir. Pode abrir um. Abre, abre, abre, abre. Abre e pega tudo. Não, ele tá marcando. Não tem como ele pegar. Tem um no roof marcando. Só tem um. Dos três, só tem um agora. Tá, tem um vindo. Tem um vindo dele tá vindo pro outro lado. Porra. Eu não consigo sair daqui, velho. Se eu sair daqui ele vai me ver. 30 segundos. Vai, ah, tô vendo. 30 segundos. Pra eu tô com medo de sair, mano. Pode sair, pode sair. Aí é de boa, Aí quem trep se ele for. Eu vou tomar se eu sair daqui. Eu não vou nem sair. Tem alguém aqui foi, de foi, cavalo foi. aqui, ó. Tem alguém na porta 10, aí, né? Sou eu. 172. É vou tentar. Pera aí, eu vou tentar fazer. 7, um, 7, 4, vou tentar fazer uma coisa aí. Tem um cara indo de cavalo aí, ó. Sete Ah Não 2, aí. Véio. Eu não tenho visão, mano. Eu não tenho visão da porta. Se é cara eu não consigo. 174 quatro Vocês têm que nascer aí, pô. Vocês têm que eu vir aí. Lá, calma. Vai lá, vai lá, vai lá. Aí. Seguro do roupe. Eu vou, eu vou tentar chamar ele para trás da base. Calma aí. Eu é, é, é, é, na hora que eu você falar que, fala que você tá aí, eu, eu, eu tento chamar ele. Pode chamar. aqui perto. Pode chamar? Pode, pode. Tô. Vem aqui na frente. Tô da atrás porta. da base, peraí. aí. Eu, na porta eu. Ele tá em cima do hook, Alfa. Tá, marcando mas não sei aonde. Ainda marcando a porta de cá. Tá. Ah. Tá entrando. Ah, ele trancou. Ele trancou toda a parte de baixo. Opa! O armário é meu. Sim, o armário é nosso ainda. Tranquei! Ah! Tá ah, eu acho que ele fez em... Eu acho que ele botou em cima o bagulho, velho. Eu tô, eu, tô eu tô dentro do roof. Calma aí, eu vou tentar ver se tem uma trap aqui. Precisa dar uma trap, velho. Apontou. Uma peg? Eu tô na. Eu tô bem aqui. Matou. Matou. Tem embaixo Matou? na fornalha, Alfa. Na fornalha, rápido. Ah, me matou. Ah, matou. Não, na não dá, eu tô dentro da base, pô.